Ó, alguns gostam, alguns criticam, alguns falam assim que é louco, falam que é, acho que é macumbeiro. Aí eu chego <risos> na boa conversa e falo pra ele assim: Ó, ô, oh, não é não, você, você, você ele, ele começou com brincadeira que nunca teve isso aqui, brinquedo. Hoje é meus netos, ele arruma brinquedo daqui pros meus netos. Então, não é louco não, o bicho é muito inteligente. O bicho vai pra cima, eu que sou assim, que sou meio louco, não é não, é o bicho é inteligente. As fases que ele faz aí e a montagem que ele faz, o a, a, as bonecas ficam igual a, a pessoa mesmo. Ah, então personagem. aí, olha, eu quero conhecer ele. Posso ir? Eu falei, pode. Aí eu vou, chamo, Zé vai lá, conversa. Aí os caras, oh, parabéns, eu criticava o seu mas agora sou seu fã. Não, aqui sim, parece muito comprador. Eu queria dar 10 reais no bilado, né? Aí ó, eu vi, eu subi aqui o Zé tava aqui. Se eu tivesse, eu ia vender ele, arrumava outro pra ele. Sem conta eu ia tava servindo as horas ali, ó. Ah, é isso. Eu, eu falei pra ele ele falou assim, Não é louco? Pô, aquilo que eu mais gosto é o Bilade, pô. eu vendi por 25. Eu peguei por 25. Fui ali com a minha carninha assada ali. Ó, eu agradeço muito a ele. Em casa, a beleza que tá lá em casa. Você precisa ver. Daqui a pouco. A, a mulher vai pôr pra fora pra pôr o boneco, né? Pô, o precisa. acervo, o boneco tá na cama.